Olá, queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Algumas semanas atrás, eu fui convidado pela querida Jacilda Mendes. Jacilda? beijo pra você, e nós conversamos sobre comunicação para o desenvolvimento pessoal. Infelizmente nós não conseguimos recuperar a gravação da live, então eu resolvi fazer uma coisa, gravar um vídeo aqui para os temas que foram abordados na live. Se você achar que essa conversa que a gente vai ter agora, de alguma forma contribuiu para o seu desenvolvimento, deixa teu like aí embaixo, teu comentário, se inscreve no canal, ajuda a gente a ganhar relevância e a produzir cada vez mais conteúdo interessante pra vocês. Vamos falar agora sobre comunicação para o desenvolvimento pessoal. Trata-se de um assunto gigantesco e que aborda diversas áreas do conhecimento humano, inclusive da psicologia. Hoje, eu vou colocar para vocês alguns pontos que eu acho fundamentais no que diz respeito à comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não me refiro apenas à comunicação verbal, à troca linguística. Eu me refiro à comunicação de uma forma geral, a comunicação não verbal e à comunicação verbal, que pode ser escrita, pode ser falada e pode ser por gestos, por exemplo. Na verdade, o corpo fala. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Entenda que a comunicação em si, ela é como montar um quebra-cabeças em conjunto com o seu interlocutor. Se você tá conversando com mais de uma pessoa, se você tá conversando em um grupo, imagine que todas essas pessoas estão reunidas para montar um quebra-cabeça em conjunto, que a gente não sabe qual é a imagem que vai se formar no final. Cada pessoa contribui com um pedaço, contribui ao colocar uma peça na montagem desse quebra-cabeça. É fundamental para que a comunicação de qualidade ocorra, que exista troca entre as pessoas. E aí a gente entra em um, um outro assunto que é também de fundamental importância para a gente entender o que é comunicação em si. Existe uma frase muito famosa de Lacan, de Jacques Lacan, que diz mais ou menos o seguinte Você pode saber o que você disse, mas você nunca saberá o que a outra pessoa escutou. Eu confesso a vocês que eu, eu particularmente, acho que essa frase, ela foi muito mal interpretada e vem sendo muito mal interpretada ao longo do tempo. Se você procurar nas mídias sociais, principalmente em memes e por aí vai, você vai encontrar uma versão deturpada dessa frase, que diz mais ou menos assim: eu sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável pelo que a outra pessoa entende. Percebam o impacto. Que essa frase tem no quesito protagonismo. Comunicação, de uma forma geral, é a oportunidade que você tem de mostrar ao outro qual o seu mapa de mundo, qual a sua perspectiva, qual a sua interpretação do assunto e do mundo que o cerca. Então, como é muito explorado na PNL, inclusive é um dos pressupostos da PNL, a comunicação é o resultado que você obtém. E se a gente partir desse pressuposto, fica claro que, ao comunicar, o ideal é trazer a responsabilidade do entendimento para nós mesmos. E agora você vai me perguntar, mas como eu posso fazer isso? Como é que eu falo alguma coisa para o próximo e posso ser responsável pelo que ele entende? É mais simples do que parece. Perceba que cada pessoa tem um conjunto de crenças, tem um conjunto de valores, e tem um conjunto de identidades montadas por essas crenças e por esses valores. Quando a pessoa se comunica e coloca a sua opinião para fora, essa opinião, ela é colocada baseada nas crenças e nos valores que essa pessoa tem. Agora, que você em entende que a opinião de uma pessoa pode estar totalmente relacionada às crenças, valores e às identidades que a pessoa tem, o que é que a gente consegue aprender com isso? Talvez a lição mais importante no que diz respeito à comunicação e à troca intelectual. Que, muitas vezes, as pessoas se ofendem com uma comunicação que foi feita, se ofendem com uma opinião alheia, porque a opinião que foi emitida pelo interlocutor vai contra uma crença sua. Quando existe esse conflito, pode existir um desafio à própria identidade da pessoa com quem você está falando e é exatamente por esse motivo que muitos debates na internet ou em qualquer outro lugar saem do âmbito das ideias do argumento em si para a desqualificação da pessoa do indivíduo que está participando da comunicação e isso traz pra gente um outro assunto a pirâmide da discordância de graham paul graham é o um investidor uma pessoa bastante conhecida na comunidade de startups que criou, meio que como numa brincadeira, a pirâmide da discordância de Graham em 2008. Por mais informal que essa ferramenta seja, ela é excepcional para que você tenha uma troca intelectual tenha uma comunicação útil com outras pessoas e em resumo nós temos uma pirâmide onde no topo da pirâmide temos o argumento principal do debate da comunicação que está sendo mantida entre as partes e na base da pirâmide nós temos a identidade o ego. Então, no topo da pirâmide você tem o argumento que é focado no ponto central do debate. Você entendeu o que está sendo debatido, a outra parte também entendeu o que está sendo debatido, e se você fizer uma contra-argumentação, essa contra-argumentação será totalmente focada nesse argumento central. Então, quando o debate, quando a conversa, quando a comunicação entre duas ou mais partes está focada, nesse ponto central do argumento que foi feito, o debate e a comunicação tem a melhor qualidade. O nível abaixo, nós temos o debate, a comunicação focada em erros e trechos. Quando você entende parcialmente o que está sendo comunicado, a troca intelectual e você faz uma contra-argumentação ou uma comunicação que envolve apenas uma parte desse entendimento. Essa é ainda uma forma útil de se comunicar, porque até esse nível a comunicação ainda está no nível das ideias, ainda está no nível da argumentação. Mais o nível abaixo, nós temos a contra-argumentação pura e simples. A pessoa que está conversando com você simplesmente se posiciona contrária ao que você está dizendo, dá uma justificativa simples do por que ela é contrária ao que você está dizendo mas ela não aborda nenhum dos temas centrais da conversa perceba que a partir daqui a utilidade da comunicação e do debate começa a perder o sentido, pois no nível mais abaixo, onde a pessoa simplesmente diz que é contra a opinião e a comunicação que foi colocada, não é dada nenhuma justificativa, muito menos nenhum argumento que apoie ou contradiga o assunto central ou qualquer assunto relacionado ao que está sendo debatido. A pessoa simplesmente se posiciona contra e não fornece nenhum subsídio para isso. Aqui não há mais nenhuma utilidade na troca intelectual. Na verdade, não existe mais troca intelectual, porque se a gente descer mais um nível, o que vai acontecer é a gente encontrar aquele debate que é focado apenas na desqualificação das partes. Nesse nível que é chamado pelo Paul Graham de edomening, há apenas o questionamento em relação à autoridade e à capacidade do interlocutor de defender o um determinado assunto. Aqui já começam os ataques à identidade e nenhuma preocupação com o argumento em si. E no nível mais rasteiro de todos, por assim dizer, nós temos os xingamentos. É quando nem a desqualificação da outra pessoa faz mais sentido e as agressões tomaram conta do debate da comunicação não há utilidade nenhuma nessa troca e muito menos a gente pode chamar de comunicação em resumo, considerando tudo o que eu disse até agora Perceba como a comunicação De qualidade, ela não vai Na direção do ego coloquial Quanto mais a gente se distancia Do ego coloquial, da nossa identidade E foca no argumento central Da comunicação, melhor será A troca intelectual, melhor será A comunicação. Isso é muito Natural de acontecer quando As crenças, elas são compatíveis Quando eu tenho as mesmas crenças Da pessoa com quem eu estou me comunicando Vocês já devem ter percebido isso isso, a comunicação flui com muito mais qualidade e de forma muito mais agradável e existe uma razão para que isso aconteça historicamente falando ou até antropologicamente falando o ser humano é um ser social isso significa que a gente se associa naturalmente àquelas pessoas que são parecidas conosco ou são nossos ideais de como nós queremos ser então é natural que nós nos associemos àquelas pessoas que têm ideias que têm pensamentos e que tem argumentos que são semelhantes aos nossos. Quando isso acontece, a comunicação flui de forma muito agradável. A questão real é: e quando o conjunto de crenças é completamente diferente? O que é que você faz? Quando você promove a empatia com as pessoas que estão com você, automaticamente você ganha o que o Adam Galinski chama de comportamento aceitável. Imagine uma reta. De um lado, você tem uma comunicação fraca, uma comunicação que não atingiu o seu objetivo, e é onde você não só não atingiu o seu objetivo, como a comunicação foi tão fraca que você sequer foi ouvido. Do outro lado, nós temos uma comunicação contundente forte demais. O que você disse forte? Foi ignorado e, nesse caso, pela potência, pela assertividade da sua comunicação, você pode até perder em rapport e em empatia e gerar uma rejeição. Então, o que Adam Galinsky coloca é que existe dentro desses dois comportamentos de comunicação o que ele chama de comportamento aceitável. E é nessa faixa que a gente quer atuar. Como é que você faz para expandir essa faixa? É como eu falei no início, promoção da empatia. A partir do momento que você entende o mundo pelos olhos e pela ótica da pessoa que está se comunicando com você, a partir do momento que você entende quais são as emoções que estão envolvidas e qual o conjunto de crenças que a outra pessoa tem, você consegue gerar empatia com essa pessoa e aumentar essa faixa do meio que tanto nos interessa. No trabalho dele, ele coloca mais algumas coisas que podem ser usadas por você para aumentar essa faixa do comportamento. Comportamento aceitável. A primeira delas é sair em defesa de pessoas que fazem parte do mesmo ecossistema em comum entre você e a outra pessoa com quem você está se comunicando. Procurar ideias em comum e debater sobre essas ideias também tem uma tendência de aumentar essa faixa do comportamento aceitável. Em terceiro, nós temos a flexibilidade e a adaptabilidade. Quando o seu interlocutor percebe que você é uma pessoa flexível e que você está aberta às ideias e às proposições que a outra parte está colocando na mesa, isso aumenta a sua empatia e também aumenta a faixa de comportamento aceitável. Em quarto lugar existe a demonstração de especialização e conhecimento, que também pode ser útil para aumentar essa faixa. Só que aqui tem um detalhe, uma observação importantíssima. Não adianta você chegar na mesa e colocar-se como uma autoridade ou como uma pessoa que já tem autoridade num determinado assunto, se essa autoridade não já é reconhecida a você antes de iniciar a comunicação. Quando isso acontece a forma que você tem de ganhar autoridade dentro da negociação dentro da comunicação é ao trazer evidências sobre aquilo que você está comunicando esse é um dos pontos talvez mais importantes na hora de expandir a faixa de comportamento aceitável as evidências elas precisam falar por você elas em si são o seu principal argumento frente ao seu interlocutor e são esses argumentos que vão fazer com que a sua autoridade seja gerada durante a comunicação ou a negociação e não o contrário. E por último, o amor pelo que se faz. Como eu disse no início da nossa conversa, o corpo fala. E o corpo fala de forma abundante quando você comunica aquilo que você ama. Isso gera empatia instantânea. As pessoas gostam de ouvir outras pessoas falando sobre aquilo que é a paixão delas. É claro que Galinski não fala apenas dessas formas de você aumentar a faixa de comportamento aceitável. Eu tô colocando aqui para vocês aquelas que eu considero bem importantes. Mas vai lá, dá uma olhadinha no TED aqui embaixo, vou deixar o link, assiste a palestra e tira suas próprias conclusões. Por último, eu vou trazer para vocês algumas dicas que são fundamentais para que a comunicação seja de qualidade. São dicas super simples, são dicas fáceis e, convenhamos, pouca gente usa usa essas dicas no dia a dia, por mais óbvias que elas sejam. Dica número 1, um, preste atenção no seu interlocutor. Gente, talvez essa seja a dica mais importante de todas. Se você entra numa conversa e você ouve a outra pessoa apenas com a intenção de responder a essa pessoa, você não está escutando como deveria escute o que a outra pessoa tem a dizer pois essa é a melhor oportunidade que você terá de entender o mapa de mundo a perspectiva e como a mente da outra pessoa funciona e detalhe quando a pessoa que está à sua frente percebe que você está de fato escutando a empatia aumenta consideravelmente e esse é o nosso grande objetivo comunicação eficaz ela depende de um alto nível de empatia dica número 2 que está intimamente relacionada com a dica número 1 um. esqueça esse cara aqui gente Dispositivos móveis celulares, eles passam uma mensagem muito clara durante uma conversa e durante uma comunicação ou troca intelectual. Ele significa exatamente isso. Significa que você está dando essa mensagem para outra pessoa. Olha, eu estou conversando com você, mas a minha atenção ela não está 100% em você. Se o meu celular tocar, se aparecer uma mensagem aqui, eu vou desviar a atenção de você e vou dedicar atenção ao que está no celular. Então, só o fato de você tirar isso aqui da mente, da pessoa, ou seja, esconda o celular, deixe o celular guardado. A partir do momento que você deixa o dispositivo móvel guardado, o seu nível de rapor e o seu nível de empatia vai aumentar com toda certeza dica número 3 que tipo de pergunta devo fazer para fomentar a comunicação e a troca intelectual existem alguns tipos de perguntas abertas que fazem com que a pessoa coloque para fora o que ela acha sobre um determinado assunto como que quando como e onde isso provoca uma reação bem interessante na mente da pessoa ela vai buscar pelas memórias relacionadas àquele assunto e vai fazer com que ela produza mais estruturas superficiais a respeito da estrutura profunda que ela tem na própria cabeça. Se você quiser saber mais sobre estrutura superficial e estrutura profunda, recomendo o trabalho do Noam Chomsky sobre gramática generativa. Mas seguindo em frente, por que não usar o porquê? O porquê ele tem uma utilidade bem específica. Quando você faz uma pergunta do tipo porquê, você terá a oportunidade única de entender quais são os valores e qual é a motivação por trás do que a pessoa está dizendo então fique muito atento às respostas dadas aos porquês em suas perguntas dica número 4 a escala de tempo o tempo que uma pessoa leva para formular uma resposta a uma pergunta que você faz diz muito sobre a resposta em si e diz muito sobre a emoção envolvida nessa resposta. Como nós temos uma resposta emitida de 0 a 2 segundos em média nós temos uma resposta que foi envolvida em muito conteúdo emocional. Se a pausa entre a pergunta e a resposta for cada vez maior, menos emoção essa resposta contém. Ou seja, a pessoa teve tempo de racionalizar o conteúdo que você propôs isso tem duas implicações pode servir para você analisar a emoção e a reação que a pessoa teve com a sua pergunta e segundo pode ser usado por você se você está numa mesa de negociação por exemplo é bem provável que você não queira que suas emoções estejam à flor da pele ou seja faça pausas acostume-se a fazer pausas com mais de três segundos isso dará tempo ao seu consciente de reagir à emoção que a pergunta que te fizeram trouxe. Gente, eu vou parar de falar por aqui para que esse vídeo não fique absolutamente gigantesco. Todos esses assuntos eu abordo no meu livro O Guia Tardio que está disponível à venda na Amazon. Você encontra o link para ele aqui embaixo na descrição. Eu acredito que a comunicação é um assunto tão importante, tão fundamental, no que diz respeito à empatia e aos relacionamentos, que eu tenho dois capítulos dedicados sobre esse assunto no meu livro. É isso. Se você gostou desse conteúdo, Deixa a tua sugestão aí embaixo, faz um comentário, dá o seu like, compartilha. Permita que o canal ganhe mais inscritos, ganhe mais relevância e eu possa cada vez mais produzir conteúdo de boa qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!